A história de Edson e Thelma teve o seu início no ano de 1965, quando Edson Fernandes Coelho foi convidado a participar de um culto na primeira igreja Batista em Jardim Colégio, Rio de Janeiro. Naquele mesmo dia, Thelma Coelho estreava no coral em que seu pai Tito Carvalho era o regente. E enquanto o coral cantava o hino de 328 do cantor cristão, Sossegai, Edson se converteu. E naquela igreja um quarteto foi formado por Edson, e seus irmãos Wilson, Giovanni e Elizabeth, Thelma eventualmente substituía um deles quando era necessário. Com o passar do tempo, o quarteto se tornou dueto, pois os irmãos de Edson foram saindo aos poucos por motivos particulares e profissionais. E assim nasceu o dueto Edson e Thelma. E começaram a visitar outras igrejas e estados brasileiros cantando os hinos de Jair e Osana, Otoniel e Oziel, e outros. Mas nesta época não namoravam ainda, o que só aconteceu alguns anos depois. Em 1971, gravaram os dois primeiros LPS, Amor e Paz, e Estrela de Davi. Durante muito tempo viajaram por todo o Brasil fazendo parte da caravana de Josias Menezes, que foi padrinho de casamento deles, e que na época fazia o programa de rádio. Peça o seu hino preferido na Rádio Copacabana na foto acima, o casal no programa que foi realizado no Maracanãzinho, muitos cantores como Shirley Carvalhais, J. Neto, Joel e Jonas, Marcos Antônio, Mara Dalila, Oséias de Paula, Magno Malta, hoje senador, José Carabeli, Álvaro Tito, e tantos outros já gravaram os hinos de Edson, mas o primeiro foi Vitorino Silva. Um amigo em comum chamado Itamar Alves Pacheco forneceu a Edson o endereço de Vitorino, que o recebeu muito bem. E assim Vitorino, em 1970, gravou o LP, chamado Deus é a Natureza, contendo o hino de mesmo título de Edson e mais três de sua autoria que são o Jubila, Irmão, e Senhor, Não Me Deixes. Recentemente Andréa Fontes regravou o hino Deus Vivo, em seu último CD que foi lançado pela MK Publicitar. São aproximadamente 3 mil músicas gravadas. E foram muitas músicas que consagraram o ministério de Edson e Thelma, porém o um hino Deus vivo merece destaque, pois a inspiração veio após um acontecimento na Assembleia de Deus em Criciúma SC. O pastor na época era José Vieira, e o pregador na noite era Paulo César Lima, o qual estava rouco e disse a Edson que não sabia como iria pregar, acrescentando, vai e prega o tempo que você conseguir, e vamos ver o que Deus faz. E ele pregou por trinta minutos e perdeu a voz completamente, e quando se virou para entregar o microfone, uma mulher tomada pelo Espírito Santo ficou em pé e disse, Eis que estou no meio de vós, ouvi os meus passos. E todos que estavam dentro do templo, na cantina, estacionamento, todos ouviram. E os passos vinham da porta em direção ao altar, e por onde passavam pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, eram arrebatadas, inclusive as crianças que ali estavam. E foi assim que nasceu a inspiração deste hino, cujas palavras são Há um mistério na igreja, há um silêncio de oração, há um milagre acontecendo No meio da congregação, eu sinto um anjo passeando Com sua espada de poder, é o mensageiro do Senhor, que veio para nos proteger Deus vivo, ó, oh, Deus vivo, quem é salvo sente teu amor presente Pois estás aqui, Deus vivo, ó, oh, Deus vivo, torna tudo novo e abençoa o povo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 Ao longo da carreira de Edson e Thelma houve também a formação de um conjunto chamado Solene Son, que tinha a participação de vários amigos como Wagner e Vanderlei de Barros Campos, Débora Carvalho, irmã de Thelma, e do saudoso Edivaldo Novaes, o qual mais tarde seria o fundador do conjunto Altos Louvores. Hoje em dia Edson e Thelma moram em Guapimirim RJ e continuam com seu ministério de louvor a Deus, possuem três filhos e sete netos, e já estão se preparando para gravar. Que Deus seja louvado pela preciosa vida de meus queridos pais. O último CD lançado pela MK Publicità foi o Sempre com os hinos. 1. Um, saudade dos irmãos. 2. De mãos dadas com Jesus. 3. Deus da minha salvação. 4. Sim é Jesus. 5. Quanto tempo faz? 6. Deixa Jesus te abraçar. 7. Poder maior. 8. Lâmpada acesa. 9. Quem é Jesus? 10. Eu sou do meu amado. 11. Ninguém vai tirar Jesus de mim. 12. Campo missionário. 13. Pastor do interior. 14. Toda honra, toda glória. Edson Coelho. Essa data não poderia passar por nós sem o devido reconhecimento, pois ele estava por trás dos maiores sucessos da música cristã, principalmente nas décadas de 70 e 80 e como cantor conseguiu deixar boas impressões nos anos 80 e 90, quando participou da dupla Edson e Thelma. Fazer referências a Edson Coelho em seus 71 anos completos é olhar para o desenvolvimento da música cristã brasileira e ver em cada linha da história as suas marcas indeléveis. Ora como um compositor que juntou a música à boa poesia e teologia com profundas reflexões filosóficas. Ora como alguém liderou um dupla muitíssimo conhecida que atingiu o seu ápice em 1983 com o lançamento pela Poligrã do álbum Deus Vivo, considerado o 62 melhor álbum da música cristã brasileira, em um levantamento feito em 2015 por jornalistas e historiadores e publicado pelo portal Super Gospel. Mesmo quem nasceu na década de 90 aprendeu a cantar a faixa título, principalmente em igrejas pentecostais, e quem ouvia rádio nessa época ouvia muito também essa canção que ficou entre as mais tocadas por vários anos. É também impossível fazer referências a Edson Coelho sem falar de sua parceria com Oséias de Paula. Não foi uma simples parceria. Foi a maior parceira que já existiu na nossa música entre um compositor e um intérprete. Edson assinava discos inteiros de Oséias de Paula e todos esses álbuns foram sucessos de vendas. A parceria durou até a primeira metade dos anos 80 que foi assumida, e com muito sucesso, diga-se de passagem, agora. Por Ed Wilson e Joran Assunto para um post futuro, mas retomada em 2010 com o lançamento do disco Instrumento produzido por Wagner Carvalho. Foi e ainda uma parceria que marcou uma geração ou muitas gerações de pastores, cantores, locutores e fãs das referidas obras-primas e isto tem feito com que artistas da antiga e nova geração regravarem sucessos do Edson, como por exemplo, Thales Roberto que regravou o clássico O Amor é Tudo, e Lauriette que recentemente gravou um disco inteiro de músicas dele. Nem tudo tem sido sucesso na vida de Edson, mas o apoio incondicional de sua esposa Thelma, a amizade de Oséias e a oração da igreja brasileira o tem feito vencer batalhas quase invencíveis. Em 2013, logo após gravar o seu último disco com a Thelma, ele entrou em profundo estado de depressão, situação que durou mais de dois anos. Mas Deus tem sido misericordioso e hoje o Edson está bem, está compondo, cantando, tocando e já deve ter algumas canções prontas para o próximo disco de Oséias de Paula que deve sair neste ano. Além do problema da depressão, em de 2013, Edson precisou travar uma batalha judicial contra uma gravadora e um cantor gospel que gravou algumas de suas canções sem a devida autorização. A Thelma Coelho chegou a fazer um desabafo em seu perfil pessoal no Facebook, acrescentando que a utilização indevida de obras fonográficas do Edson tem sido recorrente no mercado gospel. Somado a isso, aquele que foi um dos elos de união entre os evangélicos de todo o Brasil por causa de suas canções, agora enfrenta problemas por causa de questões denominacionais. Explico no próximo parágrafo. Em 2014... Edson e Thelma foram rebatizados e tornaram-se membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia e em outubro daquele ano tiveram uma agenda cancelada em Conchal, SP. Na página oficial da dupla, lamentou-se. É triste que isso ainda aconteça. Mas pedimos a Deus pela vida de cada um. Convém curiosamente citar um trecho da canção, Haja o que houver, gravada nos anos 70 por Oséias de Paula, cuja letra parece pronunciar o que Edson ora enfrenta. Senhor, por que razão estou confuso? Fazem de mim um réu intruso. De louvar-te querem me impedir. Senhor, dizem que eu estagnei no tempo. E embora neguei-me de entrar no templo, não poderão jamais roubar-me a tua paz. Poderia escrever muitas coisas a respeito do Edson, mas aqui fica registrada nossa homenagem ao maior compositor cristão do século passado e repito, este dia não poderia passar em branco. Em nome do Reviva Gospel, queremos desejar ao Edson Coelho um feliz aniversário, vida longa e que continue sendo uma bênção nas nossas vidas.